Nem tudo que é atribuído ao Hitler, ao Karl Marx, é, foi feito por eles, né, porque eles tinham equipes, sempre andavam junto de outras pessoas, então crucificar os dois pelas atitudes que tiveram, não é justo apenas eles, sempre existe uma equipe por trás, um procedimento muito grande por trás, certo?